Fala guys, beleza? um aqui pra vocês E hoje no vídeo, como vocês puderam ver no título Galera, hoje eu vou tentar ajudar vocês é... Porque na verdade eu vou tentar ajudar Principalmente as pessoas que querem ser capitão que Querem se tornar um líder, tem essa, tem essa Gana de, de comandar, de criar As coisas, e enfim galera Então já vai deixando o like no vídeo que eu já vou mostrar Pra vocês, vou dar algumas dicas pra vocês Que querem tentar ser capitão no time De vocês, beleza? Eu tenho como Exemplo na minha vida, é... o Fallen E agora até meio eu como capitão Eu percebo que são dois, é... são dois mundos que eu tô vivendo em relação a é, alguém comandando o time, alguém comandando eu dentro do jogo. O Fallen é um jeito, o Giel é outro jeito e os dois estilos deram certos e eu vou mostrar na verdade para vocês aqui o que cada um faz de diferente, o porquê que dá certo isso, porquê que funciona isso, beleza galera? Eu tô aqui no mapa da D2 e vou explicar mais ou menos como funcionava a Capitaniedade da SK e agora a ah, da bom inventa essa palavra agora. <risos> Ó, oh, primeira coisa, galera, eu acho que pra você ser um líder, ser um capitão, é, você precisa ter, primeira coisa, confiança e saber demonstrar confiança pro seu time. Quando você... Você tem que saber que você vai ser o cara que vai ser mais dedicado de todos. Você é o cara que, ah, enquanto ele tá dormindo, eu tô vendo o demo, não sei o que, tô estudando. Sim. É... Se você quer assumir essa abraçadeira, se você gosta de fazer isso, você tem que saber que você vai ser o cara que vai se dedicar mais. Obviamente que isso não é lei. Mas é o que normalmente acontece e pelo menos nos dois times que eu tive capitães muito bons, é assim que funcionava, né? É assim que funciona. Então, beleza, galera. Segundo ponto é você ter que saber cobrar, você tem que saber explicar pro seu time a ideia de Pensamento que você quer. O como que funcionava a DSK, galera? O Falenzão ele era um cara que estudava demais os times e o Falezão então chegava e explicava pra nós. Falava assim: Ó, a gente vai fazer essa aqui dentro do jogo, a gente vai fazer essa tática. Eu tô pensando em fazer isso aqui porque os caras jogam desse jeito. Sei lá, vamos dar um exemplo aqui na D2, vai. Os caras batem muito meio varanda, foi o ponto. Então a gente vai usar aquela tática que a gente fez. Ou o Falenzão chegava e falava assim: o Cold, ou o Fears, eles fazem isso aqui no meio, eles batem muito meio, eles deixam o PC cravado aqui, então a gente vai é, fazer isso aqui nessa partida. Aí ele fala, ó, você faz essa smoke aqui que eu vou bangar e tal. Aí ele criava a tática nós. Dependendo da situação Então o Falizão é um cara que estudava bastante, bastante, bastante o time adversário E, e ele já bolava o um plano de jogo pra cabeça dele, entendeu? E a gente, meio que antes da partida A gente entendia mais ou menos o que, que ele queria Se ele queria que eu fizesse alguma coisa especial no jogo Porque tal player jogava em tal posição Ele ia lá, via tal, chegava pra mim, dava um toque E falava qual que era a ideia de tática Às vezes ele falava até só pra mim E essa função ficava muito trabalhada entre ele E tanto na MBR também ficou entre ele e os Zeus Mas o que, que o Fallenzão tinha também de ajuda de diferencial, que era o segundo call, né? O segundo color, que é o Code. Quando eu falei isso, eu tava sem ideia, quando o jogo estava meio que difícil, o Code sempre dava uma ideia, porque o Code, ele sentia confiança no que ele tava fazendo, ele sentia confiança, ele também prestava atenção no jogo, ele tentava entender o que tava acontecendo no jogo. Eu, Fer, o Taco, não que a gente era burro e fazia o que pediam, mas a gente era muito concentrado do que, é, que pediam muito da gente, né? O que era mais a nossa função. Então o Fer pensava nas jogadas individuais dele, eu, o tá pensava o que a gente tinha que fazer bem pro time, tá ligado? A gente Acabava fazendo e não acabava prestando atenção muito Do que tava acontecendo dentro da partida O Fallen, ele tinha esse estilo de ser Um pouco mais robótico assim E quando ele tava se complicando na partida Ele tinha a cabeça pensativa do coach também Então a gente sempre, sempre tinha um plano de jogo A gente sempre sabia o que que ia fazer Se a gente tivesse se complicando Dentro da partida, a gente colocava A gente tinha saídas, porque a gente sabe A gente tinha dois caras que são inteligentíssimos Pensando dentro da partida pra nós. Então era bem fácil jogar, né? Por exemplo, eu tô dando exemplo aqui como da D2, se a gente tinha uma entrada varanda Fudida e tal a gente deixava lá de segundo, é, segundo passo pra caso a gente precisasse dentro de uma partida, e tipo assim, tudo na cabeça do e tudo na cabeça ali do Code e a gente seguia, né, os talentos individuais apareceu em base desses planos de jogo, e assim funcionou por muito tempo, e assim era também da MBR tanto quanto como o Zeus entrou, e... cara, muito top. A diferença aqui pra Boom, galera, a gente já é, não é mais só, assim, o é o estilo de real tende como o time, é um estilo assim, ele deixa muito é, a gente se sentir à vontade dentro da partida, o Yael Deixa muita gente comandar o que a gente quer fazer As ações que a gente acha melhor Ele não tira a segurança de ninguém, tá ligado? O que, que o Iel faz, galera? É tipo assim, a gente tá jogando o Dust 2 É um mapa muito aberto É um mapa com muito respawn E a gente chegava pro, pro Yael Respawn fundo, falava assim Vamos dominar esse fundo aqui, eu tô respawn banga pra mim Aí eu chego e falo isso pro e O Iel ele sempre fala assim Não, vai lá, alguém faz isso pra ele aí Então que eu já vou aproveitar e vou fazer essa coisa aqui Xela, aproveita e faz isso aqui O Iel ele vai em base do que você vai fazer Ele cria a tática em base do que você vai fazer E isso é muito bom, galera porque você sempre que tiver numa posição confortável dentro do, do, do server, sempre que você tiver numa posição... Por exemplo, você tá lá se sentindo, sei lá, inseguro, porque você não tá matando. Você quer fazer alguma coisa que vai te ajudar bastante, que você tá confiante, que vai dar certo. Ele vai lá e fala, não faz, vamos se adaptar a isso, entendeu? E se você morre fazendo, ele não critica, ele não cobra, entendeu? E é sempre assim, galera, eu acho que é melhor a gente deixar eles ali e fazer isso aqui. Vamos mudar o ritmo. Eu quero ir meio rápido, eu quero entrar meio, eu falo pro e O Yael vai falar, vamos fazer isso. Beleza, fiz, fiz deu errado, e o Yell vai falar assim, cara, eu acho melhor de deixar esse meio Porque eles estão fazendo isso aqui, vamos começar a jogar mais profundo E é isso que o Yell fala pra gente, entendeu? O Yell ele, ele, ele cria as coisas é, em, em base do que a gente tá falando Em base de como tá o jogo E quando a gente tá muito quieto, o Yell sempre vê com alguma coisa boa Pra gente poder jogar Então ele é muito bom, capitão é, A gente consegue se adaptar muito ao estilo de jogo que ele pensa é. E ele consegue criar táticas Ao estilo de jogo que a gente tem, entendeu? E óbvio que a gente tem aquelas táticas que são táticas que não dependem de respawn, não depende do que você quer fazer no round São táticas que são robotizadas. E aí que o Yael vem com essa carta da manga sempre, entendeu? Quando as coisas estão dando errado pra nós, quando as coisas não estão muito boas, ele vem e fala pra gente, ó, oh, vamos fazer essa tática aqui que acho que vai encaixar bem. Ó, oh, vamos fazer isso aqui que isso aqui vai encaixar bem, ó. Oh, e às vezes até ele muda o estilo do jogo, entendeu? Ele, o estilo da tática. Às vezes a tática é pra fazer um negócio, mas ele acrescenta alguma coisa ali que pode fazer a diferença, a diferença total da, dentro do round, entendeu? Então é muito legal isso que ele faz. É, são dois estilos completamente diferentes, galera. O Iel ele tem um estilo mais... É, o time todo joga, entendeu? O time todo vai puxando, o time todo todo vai tentando fazer as coisas, só que o nosso time ele tem uma química muito boa, então por isso que as coisas dão certo, por isso que as coisas, é, a maioria das coisas dão certo, por isso que a gente mostra um team play, principalmente em é uma química muito boa o no nosso time por isso que quando parece que alguém vai fazer alguma coisa sozinho, na stream parece que a gente não tá fazendo sozinho, parece que tá todo mundo sabendo o que tá acontecendo porque a gente se adapta ao que a pessoa vai fazer, se o SH, o Boltz, o Shell, falou ah, vamos dominar o fundo aqui na D2, domina o fundo, eu ali na Baster já começo também, eu já vejo na minha cabeça, se eles vão dominar o fundo, vai abrir uma brecha Onde vai abrir a brecha? Varanda? Meio? Yel, vou aproveitar essa brecha. O Yel tá ligado e já me deixa aproveitar a brecha. A gente, a gente vai jogando em base de um que o outro tá fazendo, entendeu? E são dois estilos totalmente diferentes. O Faleizão, ele tinha um plano de jogo, o Code ajudava no plano de jogo, a gente seguia esse plano de jogo. Se ele desse errado o plano de jogo, a gente tinha saídas, porque tudo era planejado. E os dois estilos são bons, só, só resta saber o que você acha que é bom pra você ou não, entendeu? Só que a coisa que você precisa saber que não importa se é o Yel, se é o Code, se é o Fallen, quem for capitão, tem que ter a liderança, óbvio, tem que mostrar Mostrar confiança pro seu time, animar seu time o tempo todo falar vamos, vamos que dá, vamos que dá, vamos que dá e saber cobrar, saber tirar o máximo de cada jogador, você não sabendo cobrar, você sendo um capitão talvez que xingue, um capitão que talvez perca a paciência muito fácil, um capitão que sei lá, começa a não matar e fique bravo com isso, ou o seu time começa a fazer coisa errada você fica bravo e sei lá, <risos> saindo da partida por causa disso, isso não funciona você tem que sempre ser um cara muito paciente, você tem que saber cobrar, você tem que saber botar seu time pra cima o tempo todo, não importa como esteja a partida. E eu tenho certeza que estudando, vendo demos, aprendendo mais sobre o jogo, tendo um conhecimento maior sobre o jogo, você vai conseguir ser um puta capitão. Beleza? Essas são minhas dicas pra você que quer, quer comandar seu time, ter um time. Eu acho que vai dar muito certo se você aplicar um desses dois estilos aí. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mano, já deixa like aí no vídeo, como eu pedi no começo dele. Se inscreve no canal, ativa o sininho tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Falou!